Primo, é, eu fiz aqui um cálculo estrutural para essa parte sua aí, só para você dar continuidade, tá bom? Então, do projeto arquitetônico aqui, eu coloquei uma escada de 1 um metro, conforme você pode ver aqui, ó. coloquei a escada de 1 um metro, tá? E aí... Os últimos degraus estou considerando 17 degraus, tá? Em torno de 18 centímetros de altura por 30 centímetros de passada, então ele interferiu um pouquinho aqui na, na parte da, da janela, mas eu acho que foi até que pouco, né? As duas paredes aqui, aqui as escadas sobem, chega no patamar e vira, então a gente vai ter um pouquinho de interferência, mas nada tanto também. Tá? Então, o patamar virou para subir a escadaria. Aí. E aí, no projeto estrutural, é... isso daqui vai representar aonde estão os pilares, aonde estão as vigas e aonde está a laje. Tá? Então, se a gente analisar por aqui, por exemplo, ó, a gente tem nessa região aqui, viga, né? viga, viga, a gente tem a laje e, no caso, os pilares aí que cada um segurando esse pano de laje. Então, todas elas representando também o sentido das vigotas. Né? Essa laje L1, por exemplo, o sentido da vigota é nesse sentido aqui. L2, L3, aí altera na L5, por exemplo, o sentido da vigota é nesse sentido. E aqui é o vazado onde nós temos o vão da escada. E aí, no pavimento baldrame, nós também temos essa situação, né? Onde você vai fazer uma ligação da viga dos arranques do, da casa que você tem, né? Até onde a sapata, né? E o programa já calculou uma sapata mais ou menos nesse formato. Eu ainda vou gerar o cálculo aqui, mas a gente vai ter uma, uma outra viga aqui o baldrame, né? Essa aqui também já com arranque que você deixou. E. Aqui nós vamos precisar criar um pilar para poder fazer a estrutura da escada aqui, para não ter nenhum pilar dentro do quarto. Então, nós vamos ter uma viguinha da escada, do patamar da escada aqui, ó, em balanço, tá bom? E, e é praticamente isso. Eu considerei aqui no projeto o tamanho que você me, me falou que está montando a sua viga baldrame, né? De 20 por 30. Então, no desenho aqui, está representado saindo para fora do pilar, né? E todos os pilares que eu estou considerando aqui, é 14 de tamanho por 40. Você falou que você tem um bloco de 14, né? E aí, esse bloco de 14 vai dar aqui, aí mais o reboco para lá e reboco para cá, aí chega no tamanho que você quer de, de acabamento. E aí, só para você tomar noção em 3D como é que ficou, né? Então, você tem praticamente a estrutura feita dessa forma aí, ó. É isso que você vai executar para cada um dos casos: de pano de laje ou pano de baldrame. Falando primeiro no pano do baldrame, na área da, da varanda aqui, ou todos os outros baldrames, né? A gente tem um pilar a ser considerado para unir, né? Lembra quando a gente falou? para unir com o baldrame? Tá vendo aqui, né? E existe ainda a possibilidade de criar um semi baldrame aqui ou uma canaleta só para você fazer os fechamentos da parede aqui, né? De lateral da sua casa aí. Nessa lateral tem varanda e nessa lateral tem varanda. Então, você escolhe qual que vai ser a área do cômodo extra seu, né? Vou voltar lá no arquitetônico. O cômodo extra seu, naquele dia, a gente estava falando como se fosse aqui, né? Uns 3 metros aqui, ó. 3 por por 3 três, ou 3x4, né? Mas a gente também tem uma... Se você for executar varanda em volta da casa, a gente tem essa parte aqui também. Então, aí é só você escolher onde você vai querer esse cômodo extra e montar na, na hora certa. Então, falando dos baldrames, tem uns que as sapatas vão ficar mais a fundo, né? E o pilarzinho vai nascer e vai segurar o, o baldrame. E tem outros que eu não consegui representar aqui, mas... Já está direto, né? E, e Essa sapata aqui já está direto nesses baldrames, não tem esse pilar, mas é só representativo aqui, tá bom? Os baldrames da, da parte terra aí, ó você pode observar, só seguir o que está no projeto que dá certo, tá bom? Vou passar para você depois. Os panos de laje, nós vamos fazer desse jeito também, né? O vão da laje aqui, essa, laje, essa viga aqui com essa laje vão, vai estar tá em suspenso, né? no ar, aí vai dar certinho também, e, e existirá aquele, aquela viguinha em balança que eu falei para sustentar o patamar da escada, que nós vamos travar aqui, um Lzinho para lá, um Lzinho para cá. Aí você me fala se deu boa para você entender aí como é que vai ficar, tá bom? Vou dar uma geradinha aqui o projeto para você ver, mas é basicamente isso aí, ó.